Olá, meus amigos, eu estou passando aqui nesse lugar onde tem uns giraus ou girais, não sei como é que pronuncia correto. E aqui são folhas da planta do fumo. A pessoa colheu, colocou aqui para secar, para depois seguir o processo para a fabricação do cigarro ou do fumo comum mesmo, né? Olha interessante, ó. Tem bastante, ó. Ó. Tá vendo? E como eu nunca tinha visto é, Com essa facilidade que eu tô vendo agora Eu resolvi registrar para vocês Olha lá Certo? Então para os que não conhecem Como seca a folha do fumo Eis-me aqui mostrando para vocês A gente vai viajando, vai vendo E vai se interessando pelo assunto Gostei